Olá, meu nome é Rodrigo Duarte eu estou extremamente animado por poder fazer a inscrição na Realto Feira Gastronômica realmente é legal você poder ter essa sensação de estar na frente das pessoas e poder vê-las sorrindo eu amo isso, amo mesmo eu venho de uma família extremamente engraçada meus pais são engraçados, meus irmãos são engraçados é claro que eu exagero um pouquinho mais que eles <risos> e sempre ouvi de outras pessoas que eu deveria Trabalhar com comédia, trabalhar com, com stand-up mesmo, porque eu, tudo que eu tenho na minha vida eu crio em stand-up, qualquer coisa. Eu vou no velório e acaba virando stand-up, né? E, então eu sempre fui muito apoiado sobre isso, mas eu nunca corri muito atrás porque eu tenho outro trabalho, que é a produção de eventos sociais, foto e vídeo. Então eu sempre estou editando, sempre estou fotografando, sempre estou filmando, fazendo ensaios, é, sempre estou em santa felicidade mesmo, né? Produzindo algum tipo de evento lá. E é, eu deixo um pouco a comédia de lado, mas isso me parte um pouco o coração porque eu amo, eu amo fazer isso, sabe? É, hoje eu tenho 30 anos, 33 anos de idade, é, sou casado, tenho uma filha de 3 anos e ainda não consegui deixar isso de lado, parece que algo falta em mim, então eu gostaria que vocês me dessem a chance de poder participar da Rialto. É, Gostaria muito de poder estar apresentando stand-up sobre gastronomia, sobre a própria é, Santa Felicidade, que é um bairro italiano, né, são mais de 30 restaurantes, e, e acho que é por isso até que leva esse nome, né, porque comida é felicidade, qualquer um fica feliz comendo, né. Aí colocaram o nome do lugar de Santa Felicidade, já que tem tanto, resta tanto restaurante assim, né? Eu não faço ideia porque colocaram o nome de fazendinha num dos bairros. Aí já é outro departamento, vamos falar sobre Santa Felicidade que é melhor, né? É, então é isso, pessoal. É, eu gostaria muito de participar. Se vocês puderem me dar essa oportunidade, eu já crio o texto, eu envio pra vocês, né? Eu, de repente filmo eu falando o texto, uma parte dele. E vocês me derem essa oportunidade, eu vou ficar muito grato, tá bom? Obrigado por estar vendo esse vídeo e espero que me ajudem. Quem sabe a gente se vê lá no Rio Alto. Abraço!